Vai começar a potaria! Nossa, libera todas as classes isso não dá não! Libera todas as classes! Libera todas as classes! É, tem que a televisão? é que é? Posso ligar a televisão, por favor! Pô. Mano, tem é um cara ali que tá comigo, um lembra mó da hora, velho. Que depois tu tenta pegar ele. O Zézinho é macho, viu? Tá. Carro, tá, Liberou todas as classes? Liberou, não. É só de sniper. O estado te acha de sniper, não? Ah, então inicia essa bagaça aí, né? Não, eu não jogo com o Biscope não. Eu miro e atiro. Vai, começa a potaria logo. Deixa eu ver. Ah, que vacilo, velho. É que pé. Ai, mano, um Se eu faço, nem. Depois vamos fazer.. É Você sabe fazer? Põe? Sim. Ah, você trocou o mapa constante, doido. Vamos lá fazer aqui, bora, bora. Você negue, você negue, você negue, você negue. Já tô, já deixei tudo pra já É claro Rar do geral Ah, sem choro Parado, lá que desgraçado, ué Ah, nem mira, é fora Vamos começar a matar Mira os graça. Não, o Bruno não mirou não, velho <risos> Brinco demais. Deve God. Deve God. Muito bom, buendo. <risos> Meus parabéns <risos> pra você. Vida, vida, vida. Vida, Vai dar Red shot! It... <laughs> Eu Nossa. o Ah não Você se escondeu ali bem escondidamente escondido rapaz Pekka -pe punch. Pe punch Ele Punch é Pekka que é isso? Ah não, eu miro mesmo, Usa minha mirinha Sem cry, please Usa mirinha de, de velho velho Eu quero ver ele tá? Ai, caramba. <tose> Eles foram partendo do portão ali. Eles são bem. Olha só quem bateu no portão. Toque, toque. Corre, então. Noah, não tirou, não. Que é isso aqui? Sai daqui, mané. Ah, mano, bacalha não, doido arrombado. Ah velho! Brincadeira, filho! Criança! Como não é bom! Puta! Brincadeira de criança! Convida os caras do grupo, por favor. Alguém tem a capacidade de convidar esse grupo, velho. Ele já tá no grupo já, esse bostinho. Cara, é velho, o cara é parecido, vacalhou, velho. É parecido, o cara é vacalhou, vacalhou, vacalhou a vacalhação dos vacalhados, é desgraçado. É, vacalhou. vacalhou mesmo. Ó. Oh. É o É aí mesmo. Ele Não, viu? o cara vacalhou na minha série. Da série. Ele é, vai pegar enxame e o cara atrapalhou. <risos> que que é isso, pai? Tá usando... Ah, olha que cara que desgraçado, que é? mano. Não pode, não pode. Olha, o cara tá usando. O cara tá usando. Ai, me mata não, cara. O cara tá usando. Decifrar o código, ah, velho. Os caras são é muito arrombados, velho. Muito bem. lixo, mano. Eita, é, tá na cabeça. Bem. Ah, velho. Ah, ah, na moral, cara, o cara só sabe jogar. Né? Ah, ah, na moral, ah. Ah. Ah não, maluco pode, para de hardar, o filho maquinega. Não, aí é. não, Quero ver você jogar hardando, filho. Vai, vai difícil que que escope? Aí, ó, ah, pra você, si, ó, você achei ela pode. então. Nossa, eu errei esse tiro, né? Manda o fim, manda o fim que tá falando aí, cara. Nossa, velho. Deixa eu falar um negócio pra você, cara. Cara, na moral, você tá ficando um otário de ficar matando nós na faca e na granada, velho. Vou pegar o hack aqui, sucesso. Vou fazer, vou fazer pro ali, né? vamos pegar só ele? Pera, onde você tá? Ah, mano, foi massa, não visou. Calma aí, esquece aí eu, esquece eu, esse aqui é eu. Nossa, caralho. Nossa, aí sniper do, do cara, olha aqui. Nossa, mereceu. Aí eu tô aqui perto do, do, do caminhão. É eu! É eu! É. Aí ele ali ó, pega. Opa menina, que que é isso? Que agressividade foi essa? Sou meio fioleta, as fias. Ai ai, aqui tá me matando. Ah, mas tem mais um cara, entrou outro. Será que eu vou vencer? Eu vou ter que vencer, eu ter que vencer, eu tenho que vencer. Oh, deixa eu ganhar essa pra porra aqui. Ganhei. Cabeça, não, tem que abrir esse jogo. Não, velho, eu, eu só precisava é matar é um que pra que eu me ganhar é a vitória.